Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Meu nome é Emerson Paranaguá e hoje eu gostaria de fazer um mini-tour no meu estúdio, no meu estúdio caseiro que eu estou montando. Queria que vocês acompanhassem, queria que vocês tirassem algumas inspirações ou me deixassem alguma recomendação do que eu poderia mudar, tá certo? Eu tô gravando com o microfone, espero que dê tudo certo. Se não der, me desculpe, eu, eu tentei. <risos> então, assim... É, se você me acompanha aqui no canal, eu já gravei um vídeo sobre essa casa. Você possivelmente já assistiu, se não, vou deixar o link aqui embaixo. Então, eu sempre fotografei externo, sempre tive preferência de fotografar a floresta, tal, tal, tal, tal. Porém, lá no fundinho eu sempre gostei de, de estúdio. E estúdio é uma coisa cara, é você comprar todos os equipamentos se você não faz de fotografia a sua vida. Então, eu nunca dei preferência para estúdio, porque falar, ah, por que eu vou comprar? Mas eu sempre tive a curiosidade. Aí eu comecei devagarzinho comprando equipamentos, devagarzinho, e quando eu morava na outra casa, eu tinha apenas a sala para fotografar, então era um espaço um pouco limitado. Agora eu tenho um ambiente que eu tornei ele de estúdio, ele era uma sala também, só que ele é um pouquinho mais amplo, então eu consigo me movimentar um pouquinho melhor. E lembrando, estúdio é uma coisa que você não aprende do dia para a noite. Você tem que testar bastante. Eu tenho medo de fazer alguns testes porque eu não sei se dá certo. Então, geralmente, quando eu tenho fotografado as pessoas, eu utilizo alguns ambientes para a gente fotografar, testar a luz, posição e tal. Mas estúdio é essa coisa. Você tem que treinar, treinar bastante para você entender como que funciona a luz, direção e tudo mais. Eu não sou a principal pessoa para te ensinar isso, mas eu posso ensinar coisas que eu venho aprendendo por aí, principalmente com o YouTube tá bom? Então, vamos lá. Então, essa sala aqui, ela é um ambiente de 4 metros por 5, então, é um relativamente grande e ela tem mais ou menos 2,5 de altura. Então, opa, tô meio pelado aqui, sorry. Então, é um ambiente legal que eu divido isso com o meu escritório do, do trabalho. Lembrando, eu não fotografo 100%, então, isso não paga as minhas contas. Eu uh, tenho um trabalho, o um trabalho que está me deixando morar aqui na Polônia e tudo mais. Assunto para outros <risos> momentos. Ou então, a gente vai começar desde do início, uh, o início. O que acontece quando você vem aqui? Eu vou mostrar meus equipamentos, as minhas posições e tudo mais. Quando uma pessoa vem aqui fotografar, principalmente agora nesse processo de pandemia, eu tento me vestir como se eu estivesse num escritório ou num ambiente profissional. Então a minha aparência a pessoa vai ser um pouquinho, é o que ela vai guardar, né? E também outras coisas, mas eu gosto de me sentir confortável quando vou fotografar. Então eu tô com uma camiseta, ou uma camisa assim de botão, e eu tô de calça e tênis. Hoje eu tô de short <risos> e chinelo, mas geralmente eu tô de calça e tênis, porque o tênis me permite que eu vou ficar muitas horas. Se eu for maquiar, eu vou ficar muitas horas mais em pé, então eu não vou ficar tão cansada. Se você não tem muita prática em fotografar, assim como eu, você vai ver que no final de uma sessãozinha, se você tem duas sessões no dia, você vai estar assim, meio morto. Porque é cansativo. Você envolve na sua cabeça muitas coisas. Além de ficar pensando como vai sair a fotografia, você tem que entreter a pessoa. Falar, quebrar o gelo. Então, é cansativo. Falar também cansa. <risos> então, tá. Então, aqui é uma porta. Então, você vem daqui. O ambiente tem já um cheirinho. Então nessa casa eu decidi gastar um pouco mais de dinheiro com cheiros, velas, essas coisas, porque eu gosto. E eu acho que fica bem aconchegante também para a pessoa. A não ser que fique muito, né? Muito cheiro. Enfim, então aqui é um ambiente quando a pessoa entra. Aqui é onde geralmente fica uma TV, numa sala normal. Mas eu decidi fazer uma review wall. Em inglês a gente chama review wall, mas é uma, uma parede de demonstrações. Então, eu estou tentando migrar o meu tipo de serviço, que eu fotografo apenas digital, para ter digital e impresso, que eu acho lindo. Então, quando eu, a ideia é que quando eu começo a fotografar mesmo ensaios, a minha ideia sempre foi fotografar, agora, mulheres, eu estou tentando transicionar, é difícil. Então, para pagar, vamos dizer, os equipamentos, eu tenho feito fotos de, de LinkedIn profissionais que eu também tenho gostado, que eu acho lindo fazer esse trabalho, mas a minha intenção é fotografar mulheres. Então, se quando você fizer o ensaio, a ideia é ter umas impressões aqui, impressões geralmente são caras, mas isso eu já tenho conversado previamente com o meu cliente, ah, eu quero trabalhar com fotografia impressa, então a pessoa já vai ter aqui algumas fotos que eu selecionei para impressão. Uma estratégia de marketing, então você vende, estratégia de venda, então você vende também um outro tipo de produto. Okay? Então aqui fica essa review wall, <risos> desse lado e desse lado fica o escritório. Então eu já deixei a tela aqui dessa forma, porque aqui uh, vocês vão ver que aqui fica a minha câmera, fica algumas coisinhas aqui embaixo e uns outros cabos, bem organizadinho. Eu tento deixar, tento manter essas coisas organizadas, é difícil, mas eu tento. E aqui vocês vão ver que tem o computador e duas telas. Né? Eu adquiri um braço no, no meu aniversário Que me permite rotacionar o monitor Então quando a pessoa está ali Fotografando na parte de trás que eu vou mostrar para vocês Eu tenho um cabo USB que eu comprei assim do mais Vagabundinho que seja E eu ligo ele direto na câmera E aí através, isso se chama Tethering Então através de, do Lightroom ou aplicações assim Você consegue fotografar e a pessoa vai ver. Até, até a Canon, até tem um, um, um desse. Então é legal que a pessoa vai vendo, ela vai conversando, a gente vai. Ah, oh, ficou legal, não ficou? Desse lado, vocês já viram aqui no canal. Então aqui é o meu porta-fundos. Então você pode procurar aqui no canal. Eu vou deixar o um link aqui embaixo. Quem quiser aprender, bem simples, bem útil, prático, para não deixar as coisas espalhadas. E aqui desse lado tem. Esse papelão aqui eu coloquei uh, meio que provisório, talvez vai ficar permanente, para que as coisas que eu coloque nessa caixa, elas não risquem a parede. Eu moro no apartamento alugado, então eu não posso ficar riscando a parede. Até posso, mas eu vou ter que pintar depois e eu não tô afim. <risos> então, ali tem tripé, coisas que eu coloco que ficam assim de pé. Os panos estavam ali dentro, mas eu coloquei eles aqui. E aqui é uma estante que já teve, tinha no um apartamento, que serve como apoio para maquiagem. Então aqui tem a minha maleta de maquiagem, que vocês já viram aqui no canal. Se você não viu, tem vídeo aqui. Na parte de baixo eu também coloco mais maquiagem e eu tô aprendendo a mexer com cabelo. Assim, eu tô aprendendo a mexer com cabelo, porque cabelo é uma coisa vastíssima, assim como maquiagem é uma coisa muito vasta. Então eu tô aprendendo a fazer caixos, <risos> tô fazendo ondas, então eu tô gostando. E tem ali. Eu desenvolvi essas coisas de fotografia, de maquiagem com fotografia, porque eu senti a necessidade de quando eu fotografava, eu mesmo saber onde que era o que eu queria alterar, ou esconder uma espinha, ou fazer uma alteração na sobrancelha, que me desse menos trabalho em si na hora de fazer a edição e o tratamento. Então, o cabelo, estou levando para esse mesmo processo. Eu acho que às vezes um cabelo muito retão assim, me incomoda, e aí o meu estilo de fotografia, que eu gostaria de transicionar, seria esse estilo, sou da revista, vim pra revista, sabe? E eu gosto de cabelo cacheado, eu acho lindo o cabelo com ondas e caixas. então eu tô tentando aprender, é muito difícil, <risos> mas é isso. Aqui fica a parte, que, né, uma das outras partes do estúdio. Então eu vou ficar aqui de longe para meio que comentar para vocês. Aqui, a, eu comecei a fotografar com um octabox, um beauty dish na verdade então foi muito difícil entender como que funciona essas coisas porque eu realmente não tava entendendo não, não entendia é, estúdio eu não entendo ainda muita coisa eu sempre tenho que pesquisar então eu comecei com um, um softbox desse parecido dessa maneira de abrir e fechar rápido então aqui a gente chama de chip que montagem mas no Brasil vai ser... Não sei como que vai ser. Então, tem alguns, acho que agora no mercado, que eles auxiliam abrir e fechar muito rápido, tá? E a boca deles, aonde conecta o flash, se chama Bowen's Mouth. Então, é onde eu conecto o, uh, o modificador, que é o Octabox, em um flash. Então, tem o flash, a boquinha dele, então tem algumas... Eu não sei as outras bocas como se chama, mas a minha se chama Bowen's Mouth. Então, caso você tenha curiosidade... Procuro coisas assim. Porque nem todo flash encaixa nessa bom em Acho que os novos sim, mas os antigos não. Então, como que é aqui? Isso aqui agora, eu comecei com um de, é, de 80 cm e esse tem 120. Cuidado quando você for comprar, porque eu comprei um de 150 e ele era gigante, então não cabia aqui. É, esse flash é de uma marca. Opa! Esse flash é de uma marca chamada Quadra Light. Então aqui na Polônia a gente tem muitos equipamentos da Quadra Light, eles são bem mais em contas, eu acho que é o Brasil. E ele é o modelo <coughs> Up X 300. Então para mim ele foi um flash simples, prático, fácil, que é só conectar o transmissor em cima da câmera e disparar. Então ele não tem muito segredo, porém, na minha cabeça não fazia muito sentido trabalhar com flash, eu não entendia como sincronizava um com o outro e tal, tal, tal. Então, eram umas coisas que eu falava, nossa, mas é muito difícil. Não, não é muito difícil, você tem que pesquisar bastante, mas esse aqui eu achei legal, ele tem essa potência de 300, eu acho que são 300 watts, que é a força da luz, uh, mas não é muito difícil. Vamos ver se ainda está gravando o áudio que eu vou ficar bem triste se não tiver gravando <risos> então é isso sobre valores eu acho que o o flash ele tem que durar um pouco mais então flash geralmente é caro mas é, eu paguei 300 é, 400 e pouquinho 450 500 então eu tenho dois desses e esse daqui é o meu novo bebezão que eu tô aprendendo a mexer que é bem difícil bem difícil mexer com coisa de estúdio é muito complicado tá então ele tem essa luz que chama luz modular eu tô procurando para ver se eu acho uma clara que não seja amarelo não sei se existe no mercado se você souber me deixe saber eu tô utilizado ele para gravar vídeo então ele tem sido bem legal assim para mim só que ela é muito amarela Eu tenho que fazer uma alteração aí aqui atrás a gente tem uma sombrinha refletora por quê os meus fotógrafos que eu sigo e me inspiro, eles utilizam esse mesmo equipamento. Eu estou para fazer um curso, até o momento não fiz, então não sei por que eles utilizam, mas comprei coisas parecidas para me inspirar. Uh, então, o que, que tem aqui? A gente tem uma sombrinha refletora, certo? Aqui tem outro flash daquele. Essa parte da sombrinha, ela tinha um pau que vinha até aqui, mais ou menos, que é o, a sombrinha, né? Custo, eu tive que arrancar, porque ele ficava muito comprido até aqui, então eu cortei ele e ficou assim. Então, eu meio que eu não vou tirar ela daqui, não vou ficar movimentando, então por isso que eu cortei. Sobrinha é uma coisa mais barata que softbox. Só que na sombrinha você não consegue controlar tanta luz, ela se espalha muito. No softbox você pode colocar aqueles grids na frente, aquelas coisinhas pretinhas. Você consegue controlar um pouquinho, melhor a luz. Mesmo flash. Comprei ele recentemente. E é isso. Aí aqui é uma também uma nova aquisição. Que é um tripé C-Stand. Então ele tem esse cabinho que eles chamam de boom, né? E ele é um C-Stand. Então se você vai até o final, ele tem três pernas. Uma perna maior, uma perna do meio e uma mais curtinha. Então... Ele é um tripé mais durável, ele é mais caro, né? Só que ele é mais durável que esses outros tripés que eu mostrei anteriormente. Ele tem mais resistência, então ele realmente é mais caro. Tô aprendendo a mexer com ele, é muita coisa pra aprender ao mesmo tempo, mas tamo aí. Se você tiver um tripé desse, a perna comprida sempre pra onde a força está indo. Então pra você evitar que ele caia, porque isso pode cair, ó, ele tá bem... Ele pode ser bem instável... Você tem essas coisas aqui de bolsa. Então você pode comprar uma bolsa, colocar areia, colocar pedra, qualquer coisa aqui. E aí você vai segurar. Eu coloquei? Não coloquei. Não faço igual eu faço. <risos> e por fim, aqui em cima a gente tem um, um tripé, um fundo fotográfico, né? Um tripé de fundo fotográfico. Eu comprei isso aqui muito barato, porque eles vendem um conjunto, os tripés e o varão lá de cima. Acho legal, mas eu acho muito maçante. Como eu não posso furar a parede, eu não posso colocar todos os fundos aqui. Então, para eu trocar de fundo, eu tenho que ir lá, levantar esse treco aqui, tirar. Então, dá muito trabalho. Então, se você tiver uma coisa mais inteligente para recomendar ou para você comprar aí na sua casa, compra. Se você mora numa casa que é sua, você pode comprar os rolinhos que prega na parede mesmo e aí você gira ele com um negocinho. Mas, como aqui eu não posso, então não, não vamos fazer. E é isso. Ah, e pra finalizar, eu tenho um sofá aqui, que é da casa mesmo. Então, se a pessoa tiver um acompanhante, ou deixar roupa, alguma coisa, deixa ali. E fica bem de fácil acesso. Tá certo? Então, eu acho que é isso. A gente não tem mais muito, assim, o que mostrar. Mas eu tô muito feliz com o estúdio. Eu tenho muita coisa pra aprender ainda. É um aprendizado eterno. <risos> Eu acho que tem algum momento que eu vou ficar mais confortável, igual agora eu tô fazendo bastante foto de, de profissional, mas é todo dia, eu fico vendo vídeo tutorial, eu fico me sabotando, talvez eu não sa saiba fazer isso, mas eu acho que o é um aprendizado eterno, tá certo? Então, se você gosta desse tipo de vídeo, ou se você tem um interesse em montar um estúdio, utilize esse aqui como referência. Se você também tiver alguma recomendação pra mim, me deixe saber, gostaria de saber, porque... Coisas, né? E tal. <risos> e é isso. Fiquem bem. Deixe um comentário. Se inscreve no canal. Me comenta coisas sobre fotografia que você queira que eu consiga mostrar aqui. E é isso. Eu vou ter um prazer em mostrar o que eu consigo aprender nos últimos tempos. Então tá bom. Beijão. Fiquem bem. Tchau, tchau.